Apresentando... Eu, eu, papai Jujuba Danica No canal Jujuba, Jujuba Danica Gente, querem ganhar essa blusa, essa calça e este chapéu Chapéu não Esse cha armadura armadura Venha na aventura junto comigo, Jujuba Danica Com apoio de Papai, com o apoio de Papai Jujuba! Foi um vez para mais um vídeo. Hoje, pessoal, estamos em uma aventura uma aventura com Jujuba Nanica. Gente, bom, a gente veio em uma aventura para achar o capacete perdido do Elmo da conta corrente. Uau! Uh -huh. <risos> então, povo A primeira coisa que vocês tem que fazer Mas o que nós vamos fazer é... Pegar as bolhas vermelhas. Pegar as bolhas vermelhas. Vamos procurar as bolhas. Gente, sou eu. Sou eu, tubarão. Você tem que... Hum... Bata nas quatro bolhas vermelhas. Você... Tá bom, tá bom. Pai, pai, pai, não me deixe ansiosa. Cadê ela? Ai, meu Deus, é muito difícil. Não quero... Vai antes que escureça. Não, mas eu tenho que escurecer. Ai, Aí... ah, não. Aí, aí, uma aí, ó. Vai, vai, vai. Isso. Uma. Meu Deus, viu? Cadê a outra? Olha a outra aí. Deve estar por aqui, ó. Não posso me levantar muito, porque senão os caras querem me matar. Por que você não. Você estava indo certo? Meu, os caras estão tirando minha vida, eu não quero fazer nada As bolhas vermelhas lá, gente, aí ó Aí, aí, Duas Falta duas Desce, desce que dá pra você ver lá por baixo Sério? Esse negócio, ponto vermelho é o quê? O quê? Ah não, só que você tem pessoas nadando ah outra aí, né? Não Ali! Onde? Boia. Isso, meu oh meu Deus, eu não queria destruir seu barco, querido. Só queria só uma boia. É, mas você entrou no meio, né? Entrou Faltou metinho. uma só. Faltou uma só. Na verdade, pai, sério? Eu já peguei três. Ali ó. Uh! Você vai se mover mais rápido, acho. Oh, me... Ai, eu tenho super pulso. Tem? Sim. Agora, então, esse Super você vai usar lá embaixo Eu sei onde que eu tenho que usar Querida, eu não quero nada com você choque tá quando a fenda sobre a água Cadê a, a fenda? Essa aí, vai Isso Ah, você me contou sobre a minha casa Que merda ah. Posso esconder o rosto Vem aí Aqui você não do virtual. Limpe mais bolhas frescas sem assim, sobre pesca. Ai, você destruiu minha casa, meu tênis, o que, que eu faço? Meu filho. Eu tenho Dá algumas que, boias super... Farol, até encontrar uma fenda verde. Alguns carros alegóricos que eu não lembro onde eu coloquei. Vem quando. Você tem que nadar ao lado. Meu Deus! Eu perdi o um peixe. Gente, como eu posso perder um peixe? Nade. Tá bom, lixo do mar. Onde que fica o lixo? Nade em torno. Meu, eles estão me matando, não! Debaixo da. Encontra a fenda verde. Ali ó! Ali ó! Ali! Ali! Ali, ali a árvore de duas coisas! A fenda verde! Fenda verde eu já achei! Já? é aquela coisa lá na casa dele cadê? ah, cadê? não, depois que que eu... ele dirá, dirá para limpar o lixo do oceano agora você tem que ir para a etapa 2 seria com o humano a etapa Eita, até a batalha 3 para limpar? é com o humano? não, é com o tubarão aonde que tem esse lixo, meu deus? vai procurando é, mas eu tenho pouco tempo, né, hein? Não, aquilo é ter... a grama. que queria matar a grama. Ah, oh, não, tem segundos. Não, mas a primeira missão você já fez. Então a primeira é com o tubarão. E limpar lixo é como tubarão. É, mas não tem lixo, tô vendo lixo. Será que é na superfície? Limpar lixo deve ser umas coisas lá em cima, né? Mas então, Não. vamos depois. Ó, primeira etapa, agora, etapa dois, jogar com o humano. A primeira etapa é essa. Nossa. Jogue com o tubarão. Você já fez, certo? Uhum. Aí liderar para limpar o lixo do oceano. Tá, até aqui. Agora você vai na etapa 2. Que é como humano. Olhe lá naquele negócio lá e escreve aquele negócio. Aí você vai receber aquele outro coisa. Ai, ai, ai, corre, corre, corre, corre. Corre, corre. Antes de começar. Não tá nítio, véio. Isso. Isso aí, ti. Ui. lá, pega lá. Aí, ó isso é tudo parte da missão. Pega, pega, pega, pega, pega. Pega, pega, pega, pega. Peguei tudo. Bom, vou pegar meu carro mais rápido. Os carrinhos aqui é mais bonitinho, mais rápido. Vamos lá Pegue todas as boias que sa... Foi essas boias que saiu. Sim Você pegou tudo Pega o barco até a ilha, vai até a ilha com as duas árvores Eu sei Como humano é mais fácil ver Porque com o um tubarão você tem que pular Tem que ficar assim Aí os outros ficam te atirando Isso, eu acho que você vai nisso Aí você tem que diminuir a... Tá, vamo lá Quando você chegar lá você diminui o grau. Aqui, ó Já apareceu Bora, pessoal Gente, então aqui, ó vai Aí gente, vamos. Peraí... Ah, não! Meu Deus, eu já tô sentado. Então, ilha de duas árvores. Ali, tá do meu lado. Aqui tem algo secreto, né? Sim, meu filho, vê meu vídeo. Não sei nem quem é ele, mas passa no meu canal. Aqui. Depois vem aqui. Tem que mergulhar, né? É, agora você tem que... Agora abaixa o gráfico, né? Não, tem que abaixar o gráfico lá embaixo. É, diminui todo o gráfico. Vai lá, você diminuiu. Não. Diminui. Até o último. Isso. Vai lá. Pai, mas eu não tenho negócio de respirar dele. Ai, vamos lá. Vai lá, você consegue. É, Tenta tem. achar o Titanic aí. Ah, não. Achou? Não. Mas é o Titanic, não tenho. Pera aí. Onde que eu compra? Tem competente comprar dente, mas eu não quero. Gente, eu não tenho aquela máscara de respirar. Duas Calma! Sobe, Júlia! Ele tem aquelas... aquelas coisas de pato Querido, saia! Tá repreendido. Obrigada Aqui só tem... Código, mas é de... É de moeda Não dá pra comprar não, esse? Eu... Pai, a, a máscara e o patinho... o... Pé de pato é com um código É com lente Lente? Aham uhum. Não te pai. Porque essa boia que eu comprei ficou com dente? Tá bom, vamos lá. É, tinha que achar, querido. É. Desce, você... desce, pai? E tá aqui, né? Que lindo, mas você desce, pai. Eu tô sem perna. Tá bom para você? Ah, lá. Se você descer, seria muito melhor. Não, pai, ele ia me ver sim, porque aparece negócio na tela dele. Aquelas coisas. Tá bom, não ver... Ouvi... Não ouvindo ele. Eu não. Vamos lá, viu? Linda eu, né? Ai, <risos> Tá nem sangrando! Ah não, é no meu barco! Titanic! Naufragado, então vou fazer uma música né? Tá bom, tá bom, tá bom, respire. Ó, ah, aqui tem 200 negócios, short. Hum. Ok, ok, ok, concentre. Quantos que é esse negócio? O okay. quê? Eu não faço nenhuma mínima ideia, se eu sei que é com leite. Então, mas aqui ganha 200 dente. Aí ah, eu não sei quanto que é. Ele veio por aqui? Então, ele saiu procurando aí, mas é. É por aí mesmo. Só que não dá tempo, tá vendo? Ele tem a máscara Põe código aí pra colocar Tá bom Ok, vou deixar Fala ele. aí, pessoal, vou não vai dar não Sem a máscara Gente, olha, quem tem a máscara Faça isto Ok, eu vou sentar aqui, ó Vamos colocar os códigos Shark Cake Kaji Consegui esse código aqui vê se acha aí o uma... um negócio de aqui lavanda não aqui negócio para correr 300. mais rápido 300? O ok era 300. o negócio de correr mais rápido mas não tem máscara não tô achando será é que é essa daqui aquele negócio de nadal mas é trezentos. então mais falta só falta oh, tá. 40 aqui não ok, ok Então vamos aí nós tentamos conseguir aqui aí Gente nós... então Eu vou tentar conseguir tudo Isso aqui nem que eu fiquei a noite inteira madrugando Madrucando Eu vou conseguir viu Bora povo tem que voltar normal Porque fica feio Eu tenho que tirar dano do coisa o que dá dinheiro mesmo é o tubarão Então vai dar dano pra ele Aqui as boias que eu Fala tenho Fala que você tem que chegar no presente Não, pai, já falei Ele é o tubarão Bata ele Vai lá Você não tem que ganhar ponto? Mas eu não sei como ganhar ponto com o humano, né? Então, não tem que atirar nele? Não sei É Você atira nele, você dá dano nele Aquele barco ali se arrisca muito, querer queria subir nele Vai lá do lado dele, dá um tiro de bazooka Peraí, peraí Peraí Se você atirar aqui dentro, vai pegar aqui, Kimi, né? Aí, tá lagando Ai, não Ele tá parado, você não, não acertou Mas acertou? Acertou. 250, tá aumentando, vai. Vai lá perto. Vai, vai. 252. Nossa, nem sabia que tava aumentando. Faz um barulho de confere quando. tipo. Aê, Pronto. Você matou o tubarão, 254. Você tem que ganhar 300 moedas pra comprar o meu olhador pra fazer a missão. Não, pai. Ele tem alguma máscara. E aqui é só Então, aquele é um negócio rápido. deve ser um kit. Pé de pato com mergulhador. Tem um cabelo aqui. Um capacete. <risos> Já sei, pai! Eu acho que ele gastou 49 Robux. Oi? Eu acho que ele gastou 49 robux Ok Cadê? Por aí. O americano gosta de gravar o salvo E agora? Tenta achar sem, sem ganhar pra ver se tem que gastar. aí para tem que comprar um item. E aquele do pé de pato? Pato é 500. O quê? Tá. Você gastou? Não. Eu com? Não. Não gastei o robux, não. Que é o meu robux. Tem o aqui. Não vai nem ir pra ver. Então vai lá matar ele de novo pra ganhar. Eita, pega! Olha, dois iates, gente. O que é isso? Você pega o pé do pato e tenta fazer com o pé do pato. O pé de pato ele nada mais rápido. Sim. Que é tipo como uma aceria. Eu amo ver a aceria. Ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, Eita, ai, confere. Olha o qual de vida atirou. É. Ah, atirou bem na frente. Acertou. Acertei. Ó, eita, pega. Ele vai, ele vai. Eu vou ouvir o barulho dele. Ai, ele correu. Tá com medinho. <risos> que isso? Tô em arte aqui na minha frente. Olha que aqui chique. Chiquerno Vem cá, tubarãozinho. Querido tubarão. Ele aqui, ó. Eu vi, eu vi. Ele ali. O oh, menino bacon, coitado. Gente, eu vou resgatar o bacon. Nossa. Vai lá no barco grande lá. Fica lá em cima, só ponta Não, não é. dá pra subir. Não dá? Não, tá. O cara subir em cima do seu barco. Mas o meu barco é porque ele tem essas laterais, né? O deles não. Ele não tem escadinha, ó. Querido! Você é doido. E agora? Lá, sobe, no verde, sobe, no verde, sobe, sobe, <risos> sobe. Aqui, a escadinha aqui, ó. Cadê? cadê? Vai, vai, vai, vai, vai. <risos> <Sobe>. Não, não, <risos> não. Não, não, não. Você seja bom. Aqui, ó. Isso, vai, sobe Querido, tá aqui Ele viu eu Ai, Sim. gente, que, que bichelinho lindo Eu amei você, tá bom Agora procura o tubarão aí cara. Nossa, vamos, vamos vir aqui em cima Nossa, Jesus Não, Ele vai. tá tentando salvar todo mundo Nossa Eita Gente é o tubarão? Aqui, ó Gente, eu vou tomar bem cuidado. Bem cuidado. Eu não vou ir para o outro yacht, não. O outro lá pulando ali. Salva ele, fi. Esse aí tem até ele porto. Sério? Nossa. O cara tá tentando dar a escadinha para ele. Cadê o bicho? Querido! Ah! Não, não, não, não. <risos> Cuidado, motorista. Ai, pai, já sei o que eu posso fazer. Ai, não, não, não, não, não. Não, não, não. Eu sou jovem demais pra morrer, pai. Eita, pega. Goti, Tonic. Dá pra dançar? Aff. Aff. Bom... Olha! 10, 10, ó, fodeu! Falta 3! 4, 6, 20. 7, 8, 9, 10! Ah, cota! Não, sim, eu acho que pra entrar um de tubarão. Você tem que comprar um negócio. Aqui, ó! Ah, você vai com ele? O cara que me convidou? Eu não pude recusar! Um iate! <risos> <risos> Gente, que isso? Me abandonaram, né? Thank you. De buenas. Help me. Help me cadê, pai? Tá Atira tudo. Dele, dele. É verdade aqui, ó. Que fim. Eu... Querido, você me convidou, mas tu não me deixa help. <risos> Meu Deus, gente. Que que é isso? Querido, nossa! Sabia que não era Nossa, nossa, credo! Mas querido! Deixa esse barco quieto! Caramba! O meu pai son. Thank you! Vamos lá, querido! <risos> <risos> Oi! Olha a marca! A marca? Uh, Roblox. <risos> na marca. Hello. Cadê? Ali. Nossa. Querida! Eu vou cair. Menina. Cadê o tubarão? Também não faço a mínima ideia. E você tava tirando em onde? Porque tinha uma bolinha ali. Hi, guys. <risos> Help. Hi. Uh. Brigadeira no... Nossa, querido, não. O nosso secreto, Não, cara, me convida, ele me busca, o querido. Ele convida, eu jogo você no ar. Ali, ó, ali. Salva ela, navio. Nossa, vem! Ai, mentira, tem cadeira. Eu vou sentar na cadeirinha, cadeirinha. Vamos lá na cadeira ali, ó, oh, cadeira, gente Que linda, vou ficar toda bronzeada ah mas dá pra sentar aqui também, mãe As perninhas Nossa não, não, não Ai, meu Deus, ai meu Deus Eu Ah, de boas Não, ele vai voltar, né Aquelas, né, aqueles Ai, meu Deus, é bom Nossa, mas que, que esse carinha É bonzinho, viu Ai, ai, ai não sei nem o que, que tá rolando no chat! Solta essa arma! Não dá, pai! que ah, ah. you! Vamos vazar! Ô, uhum. oh, querido, você só tem que beber menos! na cadeira e só atirando o barulho! Volta o barulho lá! É. Lá na frente! Ai, meu Deus! Aqui ele nem. Eu é deitado! <risos> Linda, gata! Menino, você vai bater! Eita pega! Nossa! Ali, ali, ali, ali, ali! <risos> atira no barco! É, sim! Ali, ó! Aqui, ó! Viu? Eu atiro porque eu quero, né? Porque senão atira ali assim, ó! Viu? Olha! Fogo de artifício. Ah! Aí, é, já dá pra um pão. Eba, povinho lindo! Ai, imagina só um tubarão. O <risos> oh, meu bem cabrão. Gente, eu já posso comprar patinho. Patinho, patinho. Vou nadar mais rápido. Sim. Ai, que gata, amiga! Uh que isso ah tá aí olha olha agora você vai ser o tubarão <risos> só falta isso não é a Mary então agora você tem que achar o Titanic sim Titanic continuando a história da Jujumba Nanica difícil que eu nunca consegui aí vamos do cara que ele sempre ele bate nas coisas ai quer saber não você tem que ir na ilha lá Julia você não pode perder tempo Deixar Você Tem que ir naquela ilha, não é isso? Nossa. Sim, eu sei. Eita. Mas eu tô gata. Olha! Olha, time de patinho. Engraçado que eu sou uma unicórnio pata. Querido, obrigada por me deixar farmar com você. Que licença, senhorinho tubarão. Hum meu Deus pai é. Eita PIGA! mas você destrói todos meus barcos mas Olha gente que rápido Cadê a ilha Pá, então o cara meio que tombou Não você vai pegar ele não vai na ilha Isso tem que os me empurrou ali o oh, cadê a ilha queria não Do lado das paredes, olha pai, já tem um riad aqui na frente, meu deus Não, pega não, vai pegar Eita hum. Ah, é bom que você vem com o tubarão, aí você... aí você encontra ele, aí você sobe e você sabe quando você... bom. Ah! Oh, tenta achar o gato lá, tenta achar oh. o um titani. Tá aí você sobe assim, ó. Se você achar. Será que dá pra colocar o tubarão? Você sobe assim, ó. Não. Se Não. você achar ele, você sobe assim. Só pra você saber onde. <risos> o tubarão é inteligente, né? Pega o um tanque. Só pra você saber onde você vai subindo. Eu sou Shark, Deixa Então saia à procura da, da, da, da ilha. Xim, xim, xim. E Depois na ilha você afunda. Agora você tem aí, um... <risos> Oxigênio pra dar pra vender. Oi, <risos> a gente. Ah, tá escuro. Ai, caramba. Ah, mas pense. Aqui, ó. Eu consigo ver. Porque eu, te, eu sei o tubarão. Nossa, credo! Eu tomei suzuco com a minha amiga! Toma aí. Tá bom. Aquele arte é sempre passa perto. aqui. Cadê eu... a ilha? Sou... A ilha é ali, ó, né? Não sei. Nossa, pegou o tubarão logo à noite. Eu nunca pego. É aquela ilha ali. Se for aquela ilha, eu tô perto. Porque aí, a outra ilha... Não, essa daqui é de duas, né? Não, não aquela é de três. Então, eu tô perto. Licença, que eu não quero ninguém. Desculpa. Tá, eu tô perto. Será que é aquela ilha ali? Ali, ali. É aquela ilha, só pode. Se não é aquela letra. Querido, eu não quero nada com você. Eu quero meu... Pera. Não, essa aí? não pera aí. Um, dois... Não, um, dois, não. Ela é pequena. Ela é pequena. Será que é aquela lá? É, você tem três. Nossa, foi logo ficar de noite. Já já no, uh, a noite. Já já essa aí, dia de manhã. É essa? É duas árvores, né? Ai, é muito rápido, meu Deus. Não é essa? Super pulso! Mas eu nem cheguei ainda, pai. Essa ilha, hein? Né? É. Sim, pô, mas eu não tô enxergando nada. Então desce. Aê! Eu falei. Então agora eu desço. Essa ele aí mesmo? É. Agora vamos procurar procurar. Então sai procura dele que você vai. então olha o meu amigo ali. Tá bom. Olha Uma... ali, olha ali, olha ali. <risos> ah, moleque. Ai, agora eu... sobe aí, sobe Não, peraí, eu peraí. Eu acho que dá pra me colocar como, como um negócio. Ah, não, não, não. Então. Ah, onde ele tá? Ó, perto do farol. Cadê? Fica quieta. Não dá, pai, pra ficar parada. Deixa eu matar esse menino. Morreu <risos> Engraçado. Então, ele tá perto do. Cadê a ilha? Ainda tá ali, então tá na distância. Então, então é aqui, ó. É perto da parede. Aí ele desce, vem aqui, aí eu coloco aqui Isso, pega pra mim. E... Ai gente, que linda Agora vamos pegar o povo Porque eles não vão se safar dessa Aventura da Jujuba Nanica Vamos lá E aí Juba? Eu matei todo mundo É? Ganhei Agora vamos lá ah, ah, ah. Então pessoal fala... Olha Provinho, eu achei o local. Ah, pai, deixa eu deixar o gráfico lá. Não, põe máximo. Isso. Viu? Agora eu consigo ver tudo. Ah, com o tubarão é melhor que o máximo. E só que como aquela visão, você pode ver mais ou menos as coisas. Ah, tá fina. Isso. Hum... Virará um... Ai, não, espera que... Eu não quero morrer. não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero ser, eu não quero ser, eu não quero morrer, eu não quero ser eu. Aquelas, né? Eu não quero ser, eu não quero morrer, eu não quero ser, eu Pega o marco rápido aí, chega rapidinho, né? Ah, esse aqui é o maior rápido. É? É rápido? Bom povo! Vai começar aqui a partir daí. Eu só não quero ser o tubarão, por favor. Não, não, não. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Ai, que bom, tia. Te amo, jogo. Pope. Essa é a segunda, bata... é a segunda batalha. Então, da... é, melhor, é melhor dar a volta. Melhor andar um pouquinho antes, porque ele nasce ali, né? Não, o tubarão nasce, né? Aqueles, né? Vai pro o Então é atrás que fica a toca A toca Olha, <risos> oh, ele até a tá, tapa hein? Ai meu pai amado Engraçado que um, um meio do nada, uma boia Vamos dar o fora Olha é a boia, a boia Eu vou ficar ao longe, vai que aquele cara quer fazer a missão, né? Aí, vai sobrar pra mim Ali, ó, a muito. Cadê, cadê a ilha? É, não, ele nasceu dali. Ele nasceu dali. Mas cadê a ilha? Ele nasceu dali. Então, e ele vai tá... aí, é, é a ilha ali, ó. Não, mas é aqui, ah, meu é Deus. é verdade, é ali. Muitos parceiros. Ali, ó, como ele já vazou, é aqui, ó. Vai lá, ele já vazou. Esse hum, hum, hum, hum. você acha o diamante aí? É, cadê? Eita, o tubarão tá aí, ó Sobe, sobe, sobe, sobe Pra ele não te ver Mas ele vê, eu, de qualquer forma Então desce Ali Achou o diamante? Não Desce aí Será que aqui? Não Volta, volta, volta, volta, volta, volta não, não, não mata o tubarão não, por favor. Peraí. aí. Era aqui? É Ela tem um peixe, Era aqui. Era é aí? Ah não, não vou ter que bater de tudo de novo não. Ali! Ah, não tô... O senhor Peixudo! Então, é ali mesmo. Peraí, pai. Vai desce aqui. oi senhor Peixudo Entra aí, vê se tem alguma... Peixudo Ele vai te dar um diamante, olha lá o diamante Agora você tem que subir uh, lá no farol Eu tô subindo aqui Subindo um pouco pra trás Eita Vai, vai lá no farol Ai, Vou morrer, e depois? Vai não dá pra subir na ilha? Não eu vou ter que dar reset Não, pra quê? Eu vou ter que morrer Por quê? Pra mim ir pra ilha Porque aqui ele é início do jogo Então eu vou morrer Não Tenta ganhar ponto aí Eu sinto... Morri Eu tava tentando ganhar ponto, mas aí... Eu... Tá bom Povinho, depois vocês vêm aqui, sobem uma plataforma dessas Depois vocês sobram Depois pegar um diamante Tio. E o pai, eu sei. Aí vocês vêm aqui, ó. E e você vem aqui. Place. Eita! E agora, papai? Tem que procurar o sol. Cadê o sol? Tem que procurar o sol. Vai. é. Peraí. Que ele, tá, ele dá tilt como tem o sol perto. E aí eu tô tudo ganhando pra olhar pro sol. A sua tela ficará amarela quando eu encontrar. Siga um novo caminho para levar uma batalha, chefe. Não achou o shopping um sol ainda? Peraí. Não, vai para cima, né? Tá bem. Cadê o sol? Ah, ah, não, volta, volta! Meu dá um tilt! Aí, aí, sobe! Não, desce, ali, naquele lugar. Vai pra lá, vai pra lá, Mais! Aí, sobe! Não desce, não. Aí, tá aí perto, sobe, sobe, sobe. Ah, ele dá um tilt, né? Será oh, é que ele tá aí perto? Será que ele tá aqui? Sai meu Querendo, não me é mexi no negócio. Então ele tá bem em cima mesmo. Viu? Ele falou que a tela ficou amarela. Eu tô perto. Vai vir pra cá. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, sobe. Aê! Aí aê. aê, Jujuba! Eita! Agora olha a batalha do chefe. Não entra, não. Ai meu Deus, Ixi, deu um erro! Nossa, pegou vírus. <risos> Ai olha, eu... eu... pegou vírus. Aí, ó. Eita, essa é a batalha do chefe. E agora, meu Deus, parece o portal do Nether. Ah, meu Deus. Tô vendo que Pesa, vai. Você e... está no ase. Ah, não. Não vou ter que matar esse cara, não, né? O que, que eu faço? Oh, os raios sujos giram em torno de todo o círculo da arena. Avance e evite atingi-lo pelo laser. A todo ah. Você não pode ser atingido pelo laser. Ai, não. Aquele peixe. Os mísseis são a única maneira de causar dano no peixe. Quando eles atiram hum. O peixe mais próximo de Laura né, Para que os bichos atinjam Em vez de você Ah, você tem que atingir o peixe, não você Se você esperar muito, eu... Você... Eu esqueci de limpar o lixo, por isso que ele tá assim Corre. O lixo do mar Eita Você tem que desviar dos lasers Tá bom Ai, aí não. Tá tudo bem, pai. <risos> tá tudo bem, tá tudo resolvido. Você não aí não? Não. Morri. Ah. É só desviar. Qualquer coisa você fica perto do peixe. Tá bom, Vai, vai, vai, vai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 Tá bom, tô vivo ainda Tá tudo de boas Cadê minha banana? Banana Gente, <risos> eu falei banana Ok, ok acho que eu chegar muito perto dele, eu morro Não, deixa ele jogar o laser, aí você vai pra perto dele Aí, vai pra perto dele Isso, vai, vai andando pra perto dele Isso Não. Vira, vira Vai, sai! Nossa, mas eu sempre morro Não, já vou morrer aqui, né, pra eu nascer outro carro? Deixa eu ver como que isso aqui Bom Pai, tem como ficar girando assim? Ih Como ele fez isso? Essa coisa é impossível Bom Eu passei aquele hobby Pai, eu vou conseguir passar isso aqui Eu passei aquele hobby Eu vou conseguir passar isso Passei aquele obi, pai. Você tem que ficar perto daquele peixe. Né? Ele... Como assim? Como assim? Até o cara morreu. Assim dentro? Não, é o um peixe aquele lá. Que peixe! Que peixe! Esse? Ele anda barra, tem um acelerador isso, tem que andar assim, ó. vai, vai, vai, vai, vai, continua, continua, continua, vai, hum. continua, continua, é, vira para dentro isso, pra, pra perto do laser, vira, vai ficar sempre perto do laser, vai, isso vai, vai, vai, vai, acelera! Acelera é, é, Julinha! Vai, aí, é, Julinha! viver na primeira parte! vou até a segunda. Eita. Agora o peixe. Tem que sair correndo até sair de perto do peixe. O peixe vai vir agora. Que nada? Sai, sai! Aí vai vir o laser também. Aí você tem que correr do peixe e do laser. Ando mais perto do laser. Peixe. Do miser, do míssil. É míssil ou é, laser? é peixe? Vai lá perto, do, anda mais perto do laser possível lá da frente. Ele, ele tem acelerador, eu não tenho. Os americanos devem ter pagado, né? Vai, se joga para cima do laser. Isso, vai, vai, não, vai, vai, vai, vai, isso. Agora vai começar a cair umas pedras. Ei. Olha. Lá. Não, primo. Vai, não, vai, vai, vai, vai, vai, quem não tá mais ainda não, falta mais um. É a última. Aí ó, tá caindo, ó, vai cair as pedras Aí eu acho que acabou Que ideia! Nossa. Tá caindo um para pra mim Cuidado, só não morre Nossa Bom, pode vir a dele só com os carros, né? Ai me diz como pode que eu não vou ter que passar essas pedras de novo ah, ainda bem que voltou Vai. daí, né? <risos> eu posso virar. morrer quantas vezes que eu quiser. Eu sei, mãe. Eita. Ah não, voltou do começo. Vai. Bom. Agora eu já sei passar esse laser, tá easy. Bora povo. Míssel... Ah, você te, tenta atirar, pra ver. Não não? Não. Não? Não. Vamos, eu tô viva! Gente, que isso? Gente, que isso? Morreu? <risos> que, que aconteceu? Não. Vai vir um laser. Ai, o laser, início e rocha. Como você morre, você volta do início, então vai começar tudo de novo. os le O Mi os laser, na verdade. Ah, se você passar essa fase aí, você vai ser transportado para coletar o o capacete do Emo aos mísseis isso é a mísseis então ah, atirou nele tá certo tenta passar é, nesse negócio branco deve ser isso viu, viu? Nossa, passa Cuidado Ui Não Pô. Vai, pai. Cuidado Tá me deixando ansiosa Vai, vai Míssil, pai Míssil Tá bom, tá bom, entra dentro Vai pra dentro do bicho Matou ele Vai, vai, vai, vai, vai Eita esse é o último Tenta tá passar nesse bloco aí Ele pega tudo Se eu jogar o laser nele Não, cuidado. dá Vamos, povo Consegui, pai Míssel, míssel! mísssel Pronto Bom, leizão. Vai para ser o laser, para ser os mísseis. Agora tem que esperar ser transportado. Só acabar aí. Tenta pegar esses bônus brancos aí. Isso não é bônus. É não? Pai. O que, que vem agora? Mísseis. Cuidado, aí vem um monte agora. Não vem não. Ei, Aê, Aê, Jujuba! Uhul! O que vai acontecer agora? Eita. Mais um mistério. Eita, voltei pro charme. Abracadabra. Abracadabra. Eita! Eita! O que é isso? Um Titanic. Oh! Nossa! Eu adivinhei! Esse aí é o tá na bíblia lá Que abre o caminho pelo Meu Deus Pelo mar vermelho Olha lá o seu item Não entendi Vai, tá lá no final o seu item Tá bom, melhor não tocar na água eu Vou ficar parada, né Não, é, não pode tocar na água não Ele tá lá no final Ei O quê? Olha O quê? Oi Você quer gritar? Olha. Ai, não não, não, não, não, não. Ainda tem a vida, né? É verdade. Eu tô morrendo de desespero. E o ele... capacete é o capacete, vai chegar. Olha o capacete, suspense. Ai, meu Deus do vai, céu. Vai, vai, vai, vai, o capacete. Meu Deus, bati de cara. Comemora. Ai, eu quero meu capacete, me dá. Eu fazer a minha Se vida. Derrubou. Já peguei? Já. Credo. Comemora! Bora! Comemora! Nossa, tem um monte de povo aqui falando pra me jogar, né? Cadê a comemoração da Jujuba Bananica? <risos> <risos> ah, conseguiu! Mentira! Olha! Você ganhou uma roupa! Pai, eu vou botar esse cabelo aqui, ó! <risos> Cara, esse cabelo, quase sem assim, robux! Então é três itens ganha! Uhum! Uhum! Agora eu sou... Nossa! <risos> Mentira, gente! Eu tô gata, mano! O quê? Meu, mas eu tô gata. Olha, eu sou a rainha das águas. Sou a cavaleira é das águas. Mas, então, pessoal, foi isso. Vi, vocês vão gostar, gente, então. Eu fiquei... Nossa, que sai daqui da minha boia, minha. A gente ficou muito tempo gravando, então quero que vocês deixem muito like para me ajudar a, no canal. Beijos de manique virtual à distância, me segue no Roblox. Me segue no seu entra no Google Roblox. Me se... me... Gente, me segue no Roblox. Et, et, segue no seu entra no Google Roblox, deixe se no meu virtual à distância. Falou. Uh.